Que bom hein cara eu fui para Bélgica ah, né então chocolate ah, assim, bom chocolate meu chocolate <risos> hein, meu? Ali ali meu bom meu chocolate. <risos> é, não mas aquele é bom cara eu não lembro se de todos os P dá para ver tem a dá para ver a ilha de Alcatraz não é ah, eu a, fui de, lá vocês também eu, ah, você eu, lá eu fui lá entrei na ilha fiz um bom, tour de todos lá dentro os P, dá para ver ou é de algum específico que é desse que a gente foi dava para ver não tá dá para ver de todos dá para ver ali todos, ela né? fica lá no meio né da Bahia eu atravessei a ponte andando lá de São Francisco, a Golden Gate Bridge. Golden lá. Gate Bridge. Golden yeah. Gate Bridge. A Flávia não a queria andar, não. A é muito longe que ela falou, não, vamos andando, é da hora. Mas se só o tempo tava bom, tava. tava... Uhum. Porque o dia que a gente tava frio, o cara tava ventando, nem dava pra passar na ponte, nem se quisesse. Tava hum. sol, mas tava frio, sabe? Aquele vento gelado, pô. Aí eu voltei é. lá no Big Bang, sabe?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 Puta num frio. E não porque tava gelado lá fora. Porque batia um vento. Nossa senhora. Vento gelado. A sua irmã cara. foi, né? Pra... Amsterdã, A Carol? Foi. A fui duas vezes. Foi uma, foi uma, uma lá solteiro lá. e foi uma... Casado. Muito é um lugar lá. que eu tenho vontade de ir por causa das bikes. Porque lá é, é só bike, né? A sim, galera sim. anda lá. Ah, né? eu nem andei de bike, não. Mas, assim, dá pra se alugar. tudo querer é por causa do Bolonha, ah, né? Falei. Não. Não. Não, não, não, também, não fui duas vezes, nenhuma das duas vezes fumei. Então, hum. oh, é, é mais barato comprar aqui, viu? Você precisa pegar avião para fumar. Não, não. Ah, você é louco, mas é barato comprar aqui o que? Você é é compra cocô com é cocô com erva é mais barato comprar. Você viu? ó? Pegando, claro. Ele, mas é mesmo, mangem, cara. Mano. É só você pegar e ver. Você, é né? você nunca vê aqueles tablets que os caras mostram que aprendeu tanto esquilo de maconha? Uns tablets, isso aqui Sim. é maconha nunca nunca os caras é. Acho que quem trafica essas coisas, acho que nunca viu maconha na vida mesmo. Que... Nada a ver, mano. É lá, lá, lá em Amsterdã não é barato não, viu? O que, você é fã que compra maconha lá não é barato? Assim, lá é tudo liberado. Ó, tem um milhão de tipos e tá? tal, mas também não vai achando que você vai gastar... É real lá, lá e vai fumar maconha. não É, não. é, é em euro, né? É primeiro em que é, euro, é em euro, segundo que não é... É, euro. não é... é No mínimo, no mínimo ali, você vai gastar sei lá, uns 20, 25 euros. E já é quase aí agora, Nossa. sei que traduzindo, já é sem conto. Mas, Mas estrangeiro, será que pode comprar? Assim? Todo normal? mundo pode, todo pode. mundo pode. eu pessoal vai ah, lá pra isso, eu lembro que eu tava. É... tava uma vez Tem... lá. No, primeira Como vez que eu fui. Bem, aí assim, é, o que é legal? Todo mundo acha que é Amsterdã, a maconha é liberada. A maconha não é liberada em é Amsterdã, a maconha é tolerada. Porque todo mundo que vai lá respeita. Ah, Ou seja.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 Tem o coffee shop, uhum. que é o um lugar específico para você fumar maconha. E não que o coffee shop acho que não vende. Coffee shop é para você fumar. Então você vai nas. Na, desculpa. Os coffee shops é para você comprar, eu acho. Aí tem o um lugar que você pode fumar. Então você vai ver que tem lugares específicos que é só para fumar maconha. É, é os lugares uhum. lá específicos e é muito de boa ter uma é. regra também por exemplo você tem, pode tem. fumar e dirigir por exemplo ah não eu já não sei como é, é que, que é mas negra. deve ter nunca nunca pensei nisso mas lá todo mundo tipo é igual o que ele falou Rara, lá mas é Amsterdã, você raramente vê carro o que você vê lá é, ah, tá. é, é transporte público né? busão, bicicleta e Uber uhum. você não vê carro é raro você ver carro lá e até pela estrutura da cidade em si então, é muito bicicleta busão, o bondinho deles lá né o trem. Nossa, eu... você falou uma coisa aí... Sabe uma coisa que me, assust... me impressionou muito? Eu não vi a moto em São Francisco, moto. Você é que nem aqui, né? Você tá andando, é moto para cima, moto para baixo, moto... É, eu as motos não... lá, na verdade, você só vê motona, né? Só, só é, eu, Harley, eu, vi, né? eu vi na claro. estrada, quando a gente foi fazer Isso. lá, a costa lá... Aí tinha... E tem Titã. É, porque é, quem tem não. moto em São Paulo é para melhorar por causa tem do titã. trânsito. E é para cortar trânsito. Então, você tem um país que é. não tem tanto trânsito, que se flui bem... Que tem uma boa engenharia rodoviária, né? Metroviária, não. Engenharia. Esqueci o nome, mas é a engenharia rodoviária que faz as ruas. Mesmo. É, é mesmo. Tra... É, tra... é, é, tra... é de trânsito. engenharia de trânsito. Isso. Você também faz engenharia de trânsito, você não precisa de moto. Porque tudo eu flui sei bem, que né? Eu tava no terceiro dia e eu falei pra Flávia, Flávia, ah, você tá escutando? Não tem moto aqui, cara. Não tô escutando moto. Depende não de muito é da cidade. É, né? Igual, eu fui pro Texas, aí, cara. Tá raramente você via carro ou... também capacete, né? É. Não é obrigatório. Não é obrigatório. Você pode andar só de óculos lá, de raibanzão. Pra não falar que eu não vi, acho que lá pros últimos dias eu vi um, um cara com uma raida grandona assim, sabe? Essas motos de filme assim. Ele tava andando no centro ali, São Francisco. Parecia um trator aquele escapamento do cara. Eu vi cara. também é scooter, mas aí é pra entrega. Ah, tá. Alguns tem uma, aquelas scooterzinhas lá pra fazer entrega. Mas assim, pra andar mesmo. Não sei se é não... E outra, o carro é muito barato, né? Isso é outra coisa também aqui, porque a é. gente tem tanta moto no Brasil, que é o que é, mas é acessível. Mas em conta. Né? Mas em consolo não tinha dinheiro pra comprar o carro, você é, vai comprar pensa, um golzinho? Quanto tá custando um golzinho? Propaganda de carro lá, é muito barato, cara. Esse Civics aqui, que os caras compram pelo 100 mil, é. 120 mil, é, barato. é, é 20 é, mil dólares. Lá. É 20 mil dólares, cara. É coisa bizarra. E aí o cara paga barato. Lá é galão, né? Você não compra litro de gasolina, é galão, né? Os galões. É, galão tem 5 é, é, litros? Quanto tem um galão? 3 litros? É, acho que é, é isso é é, né, mesmo. 3,6? É. Eu sei que não era assim. 3, 6 litros. E é barato, cara. E assim, você <coughs> põe gasolina e você vai andar um tempo com o carro. Não é que nem aqui. Você põe aqui, mas na esquina você, meu Deus, tá acabando a gasolina, né? É, é, é muita diferença, cara. Sei lá.